aqui ó, visitando uma pessoa muito especial, é, coisa chique, Dona Gerassina, não, não, pode empurrar, pode empurrar que eu, eu empurro ela aqui no, no pé, vou passar, é isso, Dona Gerassina, você tá tá joia? Que bonito, coisa não. boa da Gerassina, nossa. nossa, você estava lá fora, é, Caminhando lá. Mas eu fui no banheiro primeiro, porque eu falei assim: é. eu preciso de ir depois, é ruim, né? É. Aí eu fui no banheiro primeiro e vim ficar aqui esperando aqui esperando. É. Ronaldo, mas você não sabe, eu não tenho palavra para falar nada com você. Hum. A satisfação que eu tenho de ter te conhecido e te ver até hoje. Mas é mesmo, eu devo uma obrigação só aqui, lá para pagar, tá? Que isso, dona A senhora emociona a gente. Eu que agradeço a senhora todo o carinho, atenção, o amor que a senhora tem. E a gente guarda tanta lembrança. Hoje eu fiquei muito emocionado de ver e de lembrar de um tempo tão bonito que a Solange, a abaixe um pouquinho, só. Aí. a Solange. É, foi encontrar com o seminarista Hernandes Dias Lopes uhum. e perguntou para ele como é que está a sua vida com Deus. Uhum. Ele falou isso da mensagem, eu assim, a petulância de uma moça que me perguntou isso. Aí eu fui... Depois ele com, completa o que, que aconteceu na vida dele de mudança. Porque nós vivemos um tempo muito bonito aqui na igreja, né? De oração. Primeiro de, de tudo já contei é, mas assim que eu fiquei um ano na igreja aí eu é. não era ninguém acho que, que para é. mim poder fazer membro da igreja tinha que buscar meu dela, não sei aonde é. eu não sei aonde e não podia mas quando você chegou que ele escreveu uma carta para Cedro Land e ele mandar aquela acho que te entregou é. essa carta lá e você veio chegando dentro da igreja, a primeira vez que eu te vi, você falou assim, quem é dona Geracina aqui? Quem é dona Geracina aqui? Aí eles falaram que era eu. Ele falou assim, hoje você já é membro da igreja. Que coisa sei. boa! E... Dona Geracina a gente recorda com muita emoção. Porque a casa da senhora foi uma casa de oração. Não, não. De pregação do Evangelho. Lá reunia a escola dominical, fazia os cultos. Formou aquela congregação Não. lá de, de um ônibus é, de criança é. para a igreja. Um tanto de gente, né? Graças a Deus. A senhora é muito especial. Mas eu, eu, Hoje fazendo 96 anos. Eu, é, é. Ô Ronaldo, hum. você chegou para aí, eu falei assim, que você foi fazer aquela construção lá atrás, que aquele é um é mato que tinha ali, você cuidou daqui direitinho, fez a Casa da Bíblia, fez o programa presbiteriana no ar. Vida, glória a Deus, vida abundante, é. Tô. Foi muito bom. Dona Geracida, a senhora é capixaba de Iuna? De Iuna. Filha do so? É? O pai da senhora como é que chamava? José Esteve de ah, Souza. Ah, é José teve de Souza. José Estevão de Souza, lá da Igreja Presbiteriana, né? É, nós já da é, Serrinha. lá de Una, né? Depois é. nós fomos no Cedrolândia. Cedrolândia. É. Mas a senhora é lá da Serrinha, né? Serrinha do Rio Pardo. Do Rio Pardo, Una. Que alegria é. e que, que emoção. O reverendo Hernandes Dias Lopes, a emoção que você deu, citando, é, sem citar o nome, da Solange Frias irmã do Marcinho, do Walter, e hoje é uma pastora dedicada ao Evangelho e ela foi benção na nossa igreja, né, e formou a igreja, né, um grupo tão grande que era de oração, né. A gente lembra e recorda com tanta gente, quantas decisões para o ministério, né, pastores que surgiram ali. E a senhora lembra também com a emoção do Elias, como é que chama lá o... O Elias, o, esse seminarista? Pois é, que meu primo. É, primo da senhora? É, é. O pai dele era o reverendo Emílio, né? Ele vai ficar na igreja de quê? O reverendo Emílio, que era o pai dele? Isso. E com a minha prima. E esses meninos é, filho Paulo Elias. Hein? É? Paulo Elias. Paulo Elias. Paulo Elias. É. A senhora teve o privilégio de encontrar ele aqui na... É, você trouxe aí um Da igreja, o grupo de seminários. Casa, Mas foi uma emoção muito grande. Hoje é né? tanta coisa que você fez. Ele deve estar nos Estados Unidos hoje, né? É, Frequentando lá, lá, participando lá da igreja, aqui em Franca. Foi um tempo muito abençoado. Não. O Ronaldo falou a verdade, aquele tempo que você estava aí foi uma, uma abertura tão boa, boa que eu, parece que o mundo abriu, porque você vê isso, muita coisa boa aqui. Graças a muito, Deus. Muito, muito, muitas coisas boas, você já vê, nunca teve eu... casa de Bíblia aí? É, foi a primeira casa de Bíblia. Ô Marzinho, é. você que está aqui, você não viveu muito, porque você estava lá em, em, como é que chama a cidade? Cedralina. Cedralina, né? Mas nós vivemos um tempo muito bonito, graças muito. a Deus. Eu lembro das viagens nossas para o Betel, os ônibus lotados, né? E voltava aquela animação dos jovens, todo mundo alegre. Queria ficar junto, queria comunhão, estudar a palavra, né? Isso é tão bom. Foi por intermédio do Ronaldo. É? É. Que todos os pérmios. Quem? O Paulo Sp a... Antônio Esperve é... É, Antônio Sperver. Ele comeu lá em casa, almoçou lá em casa também. Você também estava lá no dia? De eu estava que... lá, o Antônio Sperber, que É a tá, é dona Ruth. Ela é ele que batizou a Lina quando a Liliana tinha, ele que batizou. Que ele é uma coisa muito bom também. Que passa A vovó Mariana estava Antônio... aí, né? é Vovó, hum? a mãe da senhora estava aqui. Daquela tava época, aqui? é. No ano de 80, eu acho é, que é 80, é. 72, 80, 80 que ele veio aqui. É o pastor, Antônio, o pastor esperto. Antônio Esperto. O pastor Antônio Esperto estava junto com ela. É. Porque ele foi pastor também lá na região de Cedrolândia, né? Cedrolândia. Cedrolândia. É. Não, ele não foi é. pastor da Cedrolândia, não. O pastor ah, esperto. esperto que foi. Que foi. É. é pastor Antônio ele era, espera era, ele na, naquela época agora não é a tempo. Igreja Presbiteriana de Cedrolândia o pastor era Regional é. Vinha de Nova Venécia né é. que era que fazia Cedrolândia Guararema, era era ele é. agora hoje não hoje nós tem o pastor alto é. é. É o pastor Ralf, hoje mora em Centro-Holândia. Moro em Centro-Holândia. Em centro é o pastor da igreja presbiteriana em centro E a família da senhora, ali, né? Dona Marcionília, né? Mais quem é que era a irmãs da senhora? A Lídia? Oi. É a Lídia, Paula. Paula? Paula. E... Mas o mais melhor que eu achava, meu irmão, que chamava Pedro Estevo Aquele mais gente fazia... Eu, hoje eu choro aqui, porque tanto hino que ele ensinou do coral, que eu sei, é ele. Mas, eu, eita, coitadinho meu irmão. Ele mas era eu regente do coral. Mesmo. Pedro Estevo. É o Pedro, Estevão. Pedro Estevão. É. é, depois tem mais o Antônio Estevo, tem João Estevo. Tem Zé Esteve, já também não existe aqui mais, é. né? Josué, que é o tio? Josué ainda existe. Josué. É, são os irmãos da senhora. É. Os irmãos da senhora. E eu, o eu, eu, Josué é o caçula. Ele está também muito cangalhado também, tadinho. E está morando aqui em Belo Horizonte. A, a senhora que está viva, a senhora, 96 anos, a irmã da senhora que mora em Vitória de 102 102 anos, como é que a 102 chama? anos. Lodina Lodina É. E tem a tia, tia Lídia é. A tia Lídia que é do Tiquinca, né? É do Tiquinca, é de que mora lá no Rio é. Santo ainda Eu conheço Então a tia Lídia, eu não sei mais ou menos a idade Qual é a idade? Sabe a idade da tia Lídia? É? A idade da tia Lídia, você não sabe? É não sabe E oh, da tia Ruth? da Ruth, eu sei que é meio demais, mas eu gosto de, eu de também. Tia Ruth era, é a caçula das é, mulheres. É, das mulheres. Ah, tá. E dos homens? Hum? Quem é que é o caçula dos é homens? O é o Tizuzu. É o Tizuzu, é Josué. Mas então era família grande, isso eram quantos? É, três pessoas, filho. meu irmãozão. Era uma igreja completa, né? Sim, senhor. Graças é. a Deus. Ô, oh, Ronaldo, hum. eu falo assim, mas o papai criou meu, a família de tão dentro da, da Bíblia, da, da igreja, que tudo era.. Não tinha leitura, Firme. não, porque é. não tinha, ainda ia de escola, mas dentro da Bíblia, mas eles eram fundo mesmo. Uma, uma benção muito grande. Benção, assim, eu acho que meu pai fez uma coisa. O pastor muito... lá do Espírito Santo, que a senhora lembra, é Donato? Como é que chama? É? O pastor lá, lá da. da... Da Serrinha na época. Lá foi muito pastor. Foi muito pastor lá? Foi, foi muito pastor. O pastor Emílio, eu vou te falar, esse pastor Emílio chegou lá, não... tinha mocidade, mas ele não era organizado, tinha mocidade. Ele formou uma mocidade lá enorme, mas foi uma benção, pastorinho. Ele abriu uma estrada para você ir lá com picareta. E só tinha trilho, né? Pois é. Pra chegar naquele Cidrolândia. Ronaldo, Sim. se eu for contar as coisas boas que as pessoas foram comigo e eu ver, eu, eu não, não tem. Não tem, porque é muito, tem gente que não. Não, mas os que tem eu vou te falar. Sabe? Uma história bonita, né? Nossa, de muita luta. De... Oh, dona Geracina, vocês faziam muita surpresa para as pessoas, né? No dia do aniversário, e lá cantar o coral. É? O regente era o Pedro, Pedro Estevam. Tinha o um Moreno. Isaltino. Isaltino. Isaltino é. que... era um tenorão. Cantava tenor. Tenor. Isaltino é. eu, eu, eu conheci é. não, lá, lá é. em Cedrolândia Se for falar as bênçãos que eu recebo da, da mão de Deus, não tem nada que cabe. Aí tinha ali. a mamãe que fazia contrato. Contralto. contralto. Né? A, Lili, a Lili já era soprano, mas da tia Rita. Isaltino, Tenor. tenor os baixos, eu não sei mais, eu nome ah, da eu época. Eu igreja lá. Que como é que chamava baixos. aquele primo? É, um que coral faz? que andava por todos os lados. E aquele cumpridão, como é que ele chamava? Ah, o, o Xavier lá, como é que chama ele? O ah, compridão. Hein? É, eu, eu falei de tão, o Xavier de, já morreu também. De, não, mamãe. Não? Eu falo aquele que canta ah, lá hoje, é, que é o um grandão, é, é. Que, espera aqui, espera aqui, que canta no baixo aqui. lá. É. Espera aqui um pouquinho. Já lá? Ai, eu esqueci o nome dele. Vai lembrar o nome dele, mas lembra daquele outro que nós comemos taioba lá na casa dele? Pois é, aquele é, é, mesmo. Fez... O Irineu. Não é Irineu, não. Você comeu taioba na é. casa do... Aí eu esqueci o nome do homem agora. O Irineu é filho do Tiquinca. Não é filho do Tiquinca, não. O Irineu. O Irineu, Irineu. né? Filho é. Do tiquinca, não. é, mamãe. Ah, é? É, o Elineão é filho do Tiki. É o, tá o Jairão. Jairão! Jairão, já chegou. Chegou em Tá fibra lá. Um lá. Baixou o Baixou, mas é quase dois metros. Ixi, ele é um, ele é um é. bom de homem, né? Porque ele o fica outro. lá no último, é. no último banco. Ele já aparece lá em cima, né? Eu lembro direitinho é. dele, viu? Gente, que emoção! Eu estou aqui muito emocionado é. hoje. É, vivendo os 96 anos da dona Geracinda, não sei se está ficando boa imagem, mas é, é, uma, é uma, uma experiência muito bonita de vida cristã. A dona Geracinda tem uma raiz boa, tem uma, uma cepa boa, né? de presbiteriana. E aqui esse vídeo eu tenho certeza que vai andar muito longe. Lembrando desse testemunho de fé, não é, Dona Geracina. A senhora passa aqui o tempo ouvindo mensagem, né? Glorificando a Deus. E o dos privile... Os pre... Os preferidos da senhora é o reverendo Hernandes, né? Que é coisa boa nossa, né? Também, muito bom. Muito pastor. bom. Pastor lá do da... Espírito Santo Capixaba, é. Teve aqui em Franca, como seminarista, no quarto ano pregou no Parque São Jorge. Né? Oh, gente, foi muito bom, muito bom. Mesmo. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Todas as bênçãos, e uma das bênçãos muito especial da minha vida é conhecer a Dona Geracinda e desfrutar da amizade, do carinho, da atenção. E do ânimo que ela transmite para a gente. A senhora sempre foi uma referência de fé, confiança em Deus. Deus abençoe toda a amém, família. Amém, mesmo, porque... toda a mesmo. E outra que eu vou te falar, eu não estou triste não. Às vezes eu choro de é. moço, emocionada que a coisa, é. passa alguma coisinha para mim, mas não é de tristeza, não. Mas eu vivo aqui lendo a Bíblia o tempo tudo, você precisa de ver que Bíblia que eu tenho aqui, que eu ler é. é, o tempo todo, tem minha minhas figuras que tem, eu feto todo lado aqui. Qual e que é o eu... um salmo que a senhora mais gosta da vida? Menina, mas eu gosto de tudo. De todos? De, de tudo. E, eu, e E e lembrança das crianças aqui.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 Nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora para sempre. Amém. Amém. <risos> Só está falando e eu estou aqui na minha cadeira de Dessa rodas. Eu parei de andar e a Dona Geracina disse que guarda os pés. Mas eu lembro, Dona Geracina, que hoje está fazendo também 36 anos do meu acidente. Olha. 1986. E, sete. e nós estamos aqui Completando o que que tá falando? Do acidente ele tá meu Ele está falando do acidente que teve com ele Em Foi. 87 Foi. Ah, Pois é. é, aqui também Aquele acidente seu também Marcou a... Mas eu vou te falar Quando nós sab... ficamos sabendo que ele estava Muito ruim em... em Brasília É, mas é. Aí o é. Papavosa falou assim ele não vai escapar, não. Eu falei assim: não, ele já está bem melhor. Ele está indo. A gente tem notícia dele, está bem melhor. Mas que acidente do horror outro também. A gente passa na vida da gente, né? E Deus mas coloca a mão. Mas mais bem. É, mas agora eu estou melhor do que se eu estivesse talvez andando. <risos> Deus sabe todas as coisas, viu? Mas sabe, não é? Deus seja louvado. Foi um momento difícil, mas que Deus apertou a. A, a porca da Ruela lá, <risos> o parafuso. E eu fiquei é, mais... Contra... Da vida nossa, que coisa boa. Se está vivo, o mais importante é se está vivo. Se tem perna, se não tem perna. Se está enxergando, se não está enxergando. né Se está vivo, Deus está presente e a gente está em comunhão com Deus. Aí, a palavra do Senhor está aí. Ah, é... Salmos e... Mas eu e... leio demais, pastor Ronaldo. Eu pego em porque tem um poção de tempo para cantar aqui. Eu sempre <risos> Meu pai cantava, eu canto e choro. Né? Comigo habita, Deus a noite vem. As trevas crescem, em Senhor, convém. Que me socorre a tua proteção. Ó, oh, vem fazer comigo a habitação. <risos> vem fazer comigo a habitação. Oh, Quantos hinos bonitos, hein? Depois da vitória é? Depois da vitória Cristo me coroará Esse é o livro Depois íon, então. da batalha me coroará, me coroará Deus me coroará Deus me coroará Depois da batalha Temos galadão Sim, temos galadão Sim, temos galadão, sim, temos galadão. Ah, é que é, não é, dá muita, dá muita coisa. Mas é, é. é demais. É muito bom. Deus abençoe a senhora e que a e senhora sabe, possa ter. Para me dormir de noite, é. aí tem se Computador, noite e dia, é. Deus que eu fiquei doente ele, é, rodando hino e pregação. Uhum. Esse é programa do Pinheiro, eu sei tudinha que o é programa do Pinheiro, sei de una, lá de Una do, do Espírito Santo, da igreja lá. A Lili liga para mim, ouvir esses programas tudo, lá em Nova Venessa, Centro Lândia, é São Francisco. Colatina lá em Valente do Espírito Santo, por todo lado E agora nós estamos colados com a, com a Pinheiro, porque está fazendo um trabalho de adolescente lá. Avivamento. Avivamento. É. Mas, menina, eu vejo tudo. De... Hoje está passando. Hoje está passando. Hoje é. o reverendo Hernandes fez uma menção aqui da cidade de Franca de uma amiga nossa, a Solange, que era jovem no ano de, 70, de 80, 1980, que fez a pergunta para ele, e essa pergunta fez uma mexida no coração dele, né, na vida dele. Né? E Deus sabe todas as coisas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aqui nós estamos em Franca, terra do calçado. Já há um bom tempo convivendo com pessoas que, tem uma história bonita. E Franca é uma cidade que tem muito mineiro, capixaba e, e de outras cidades da região. É uma cidade com quase 400 mil habitantes, muito grande. E a igreja tem o presbitério de Franca. E nós vamos é, divulgar cada vez mais essa pessoa tão especial que é a dona Geracindo. Deus seja louvado, compartilhe. Reverendo Antônio Sperber, recebo o nosso abraço, o nosso carinho e atenção que o senhor esteve aqui em Franca no ano de 80, no aniversário, e o senhor veio, nós fizemos um culto em cima da laje daquele prédio, à tarde, né? E foi uma experiência muito boa, Dona Ruth, é, um tempo que nós estávamos é, chegando em Franca e trazendo aqui uma experiência tão rica, da presença do reverendo Antônio Sperber Amigo, companheiro E lutador Parabéns reverendo Antônio Sperber Manda um abraço pro reverendo Antônio Sperber é? Manda um abraço para ele Mas, reverendo... Um abraço Meu querido pastor Que você tiver Que Deus te abençoe muito com a sua família A Rutinha Que é a sua esposa Deus te abençoe Amém, que coisa boa esse jeito. Até é. a Rutinha, que é a esposa dele É lá da, daquela Deus. região Deus. Deus abençoe, dona Geracinda, 96 anos 96 96, não esperava chegar, dona Geracinda é. A senhora quer passar do sei, né? Não, eu estou entregue nas mãos do Senhor é. Seja tudo que Deus quiser, eu não posso tirar da mão dele, porque é. somente a gente está entregue nas mãos dele até esperar o dia que ele preparar. É, o dia. Eu preparo a noite inteira aqui, você tá pensando? Quando eu venho deitar, você tá pensando que eu não preparo, não lê a Bíblia, faço oração e oro para minha família inteira, para vocês tudo. E peço que estou preparada para Que hora que for da tua vontade, eu estou aqui. Deus então abençoe. Mesmo, me dizem que eu estou preparadinha para ir embora com Jesus. Ficar aqui momento. Amém, amém. Isso é muito bom. Eu me preparo. Isso é muito bom. Deus abençoe, viu, dona Jássia? Valeu. Tiramos um vídeo muito bom. É. Hoje, dia 6 de... 7. 7 de fevereiro de 2023. Aqui na casa da dona Jeracinda, comemorando os... 96 anos Isso é muito bom Deus Sim. abençoe Dona Geracida A senhora assiste muito lá A igreja presbiteriana de Mãe Uaçu, né Mãe Uaçu Do reverendo Anderson Sattler Não, mas Eu fiz é, é, é o é programa de lá ah, Não, a... Nossa, mas é demais da conta Mãe Uaçu É não, primo é, é? Com, é, mão açua, né? é primo do Ronaldo, é a sua, né? Mãe de Açú. Primo do Ronaldo, mano. Meu primo. Como é que é. ele chama? Anderson Sattler. Então já tem visto ele lá. É, já tem visto ele Eu queria até te falar, mas eu, é demais, eu, eu participo daqueles cultos tudinho da Escola Dominical, o trabalho daquela gente tudinho, mas quando fala de Sattler lá, eu fico tão importante, eu falei que bom que fala, né? Muito pastor que fala ali. É. Igreja lotada de gente. É uma coisa boa. A dona Geracito tem uma bíblia aqui, que era a bíblia que a gente tinha no púlpito da igreja de primeiro. a biblona grandona, <risos> né? A letra grande aí, ó. E ela fica lendo. A facilidade, né? Parabéns, do senhor, a dona Geracito. Parabéns. Valeu. Um abraço, Anderson. Nós falamos de muitas pessoas e ela sempre... Assiste aqui lá da sua igreja os cultos também. Uhum. Não foi? Aí depois, quem tratou, de, quem tratou da gente lá foi o doutor Cláudio. Pois é, o doutor Cláudio. Aí depois, deu aquele problema do papai pra casa e nós já morávamos onde? Guararema. No Guararema. É, ué. Aí a senhora tava, só tinha ganhado a Lili. E o papai doente, e eu também, aquela bagunça toda, né? Guararema. Guararema é represa, usina, não? Não, Guararema é, é uma cidadezinha é, é, é, é distrito de Nova Venécia é Igual Cedrolândia. Igual Cedrolândia. Pertence tudo ao município de Nova Venécia na época, né? Agora eu não sei mais. Mas aquela região ali, Guararema, Cedrolândia, Cristalina... Rio, Rio Novo, Rio Preto, é. como é que chama? Não. São Francisco. Não, é. o bairro de São Francisco já era emancipado, né, mãe? É, é. é emancipado, bairro é. de São Francisco. É, eu falo assim, aquela é. região nossa ali de Cedro Guararema, Cristalina, ali abaixo, era Peticinha, município de Nova Venécia. Ali não naquela região. É, gente, o tempo passa. É. Ixi, o vovô Estevão Ronaldo, ele. Ele, tipo, ele era um ancião da igreja presbiteriana de, lá de Cedro-Holândia. Ele tinha a cadeirinha dele lá na frente, perto do, pulpo. do pulpo. A gente fala, no é, onde púlpito. No púlpito, lá em cima. É, ele tinha a cadeira dele lá. É. Eu já chegava ali, o lugarzinho dele estava lá nesse local. E tinha os bancos, né? Onde era o é. coral. Então era... Todo domingo, né? Estava aqui o pessoal da é. roça, vinha todo mundo. Isso. A cavalo, charrete... Todo jeito. <risos> Carro ainda tinha pouco, né? Naquele é. tempo usava aquelas picape... Como é que é? Picape Jeep. Jeep. É, aquelas picapes antiga jeep, jeep. E é. era o Will Williams. O Will Williams, é. é. Aero Williams. Aero Aqueles rabos de peixe, né? Uhum. Eram os carros que rodavam na época lá. Ah, Quem mas tinha... tinha um carro daquele, né? é E também porque não tinha estrada, né? Não tinha, tinha... não. Ali... A atração das quatro ali rodas. De, ali de. de... Rural, Willis. Rural Willis. Rural Willis Saía daquela estrada grande, falava estrada grande da época, é. não era Asfalto. É. Vinha de São Francisco, Águia Branca, chegava lá na, na, na, na, na encruzilhada que eles falavam, onde se ia para Cedrolândia, Guararema e sair por nova velheza Tudo é. estrada de chão Essa semana faleceu Uma prima minha que é dali A filha da tia Florinda Que era casada Com Dorvalino de Mello Cecília de Mello Eu tenho as primas ainda A Celina Tem a O Jedaias E devo ter mais parentes Que eu não estou lembrando aqui o nome mas a Cecília faleceu, deixou muita saudade. Melo, eu, naquela região. Eu, depois que eu saí de Cedrolândia, foi... Eu passei 48 anos sem voltar lá. Aí depois, voltei agora novamente em Cedrolândia. Reconheci a, a família, né? Os colegas, os amigos. A igreja que foi, que eu chutei, costurei lá em cima, e ó, Acabou, né, mamãe? Uhum. A mulher cristã, segundo encontro das mulheres. Programa. A sétima igreja. Sétima igreja? Tá vindo. Acabou. Ô oh, tristeza que eu tenho disso, você nem pensa. É. Ronaldo, pastor Samuel. É. Samuel Quintino? É. Eu é. lembro de é. que o papai morreu? Sim. Era você? Ele. Samuel? E esse outro pastor aqui é. da igreja de sede aqui, que eu não sei o nome. Dele. O Ale. É. Estava presente é. no velório do meu pai. É. Sou Samuel Batista. É. Né? E a dona Geracinda, é, o nome dela é a família Estevam. De de de de Souza. De Souza. É. É. Geracinda assina. de Souza Batista. De Souza. A senhora Assinda Souza? Não. Assinda. Geracinda de Souza Batista. Ah, Batista é, assim, né? é. Batista de Souza. Batista é. de Souza. É isso aí. Valeu.